Pessoal, a gente está aqui com a Cris Petter e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Cris, como é que surgiu e de onde surgiu o seu interesse na colorização mesmo? É, começou na verdade com desenho, né? Eu gostava de desenhar. Só que aí quando eu descobri o Photoshop, comecei a me interessar por esse negócio de pintura. Na verdade, assim, eu, tipo, eu descobri que eu podia pintar. E eu nunca tive muito dinheiro para comprar muito material de pintura, também não tinha muito acesso. Aí quando eu descobri o Photoshop, que eu podia colorir os meus desenhos, eu comecei a colorir colorir os meus desenhos e eu vi que eu já não estava mais a fim de fazer desenhos para colorir. Então eu tava pegando os desenhos dos meus amigos e comecei a colorir e foi assim que surgiu tudo, assim. E como é que foi essa primeira brasileira a ser indicada a Premium Eisner? Ah, um lance tão surreal e já faz tanto tempo que pra mim foi um sonho que eu tive lá e pronto, sabe? Mas, mas eu consigo ver resultado disso até hoje. Porque muita gente ainda... Muita gente veio a conhecer o meu trabalho, principalmente editores uh, gringos, assim, uh, por causa do Eisner. Então isso, ele foi muito importante para mim ainda é até hoje a indicação. E você, você vê, assim, no mercado, tanto dos quadrinhos quanto na colorização mesmo, uma crescente, assim, na presença das mulheres mesmo? Com certeza, com certeza. Dá pra ver, assim, ó, que eu acho que tudo começou com a internet, na verdade, né?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 Tanta coisa que eu já até perdi as contas Eu tô com o Para raio de Desgraça Com a Rebeca Prado No meu Instagram e no dela A gente fica se trocando mensagem de Whatsapp E a gente desenha a reação da outra mensagem E aí a gente publica No nosso Instagram pessoal E aí é só achar pela hashtag Para raio de Desgraça ou Para raio de Desgraca né? Porque às vezes não tem acento E eu também Tô ainda publicando Patas Sujas, né? que é o meu projeto autoral Que eu tô escrevendo e a Erika Wano está desenhando. Uh, já tem um e o dois publicado. ano que vem vai sair mais uh, que mais. Uh, tem o social comics. Eu estou escrevendo para so e, co e colorindo, escrevendo e colorindo para o social comics. Agora no meio de dezembro saiu o meu o meu título que é o Quimera e está muito legal, bem velho assim, com personagens femininas muito bacanas. E tem o meu vlog com o meu irmão Super Peter Bros também, que a gente eu tento jogar videogame e falho misera miseravelmente, assim, sou uma negação. E nossa, fora os trabalhos para gringa ainda que vão ter mais no ano que vem, né? Eu tentei fazer um hiato esse ano, assim, dei uma descansada, mas ano que vem já tô voltando pro batente lá. Legal. E você tem alguma dica para o pessoal que quer iniciar na colorização? Tem que publicar o trabalho na internet, tem que vir nas convenções, tem que mostrar o trabalho e receber as dicas que a galera tem. E eu acho que é isso, basicamente, assim que se começa. Obrigado, viu? Muito obrigado.